Família, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, como é que você tá? Você tá bem, meu amigo? Eu espero que sim, eu tô muito bem, graças a Deus, e é isso aí, bem-vindos aí, mano Vamos lá ver mais uma paradinha de Clash Hoje eu tenho uma dica muito importante de uma parada que aconteceu E eu quero que você veja, eu quero que você opina se eu tô certo, se eu tô errado Se eu peguei a visão, se eu não peguei a visão, beleza? Hoje começou a grande guerra de clãs Mano, a gente tem que pontuar que nem doido Mentira, mentira, não é tão complicado assim, é isso que eu vim aqui hoje pra poder te ajudar, beleza? Então vamos lá na minha tela que eu quero mostrar pra você a minha ideia, o que eu tive e como eu pontuei, mano, tão rápido, beleza? Calma aí, se você tá começando, você vai querer essa dica, então, mano, fica aí até o final que eu vou te passar essa cauda hora certeira pra você ajudar o seu clã aí, beleza? E evitar até um possível banimento, né, mano? Porque a gente quando não trabalha ajudando o clã, ó... Os caras encortam nós pra fora. Bora lá, vamos lá pra minha tela que eu vou te mostrar. Bom, vamos lá, família, beleza? Hoje, hoje, meu CV8. Ficou pronto. Foi, acho que o quê? Umas duas horas da tarde ele ficou pronto. Deixa eu ver aqui. Tem mensagem pra caramba. Vamos ajudar o crãzinho aqui. Não tem muita coisa, mas é o que dá pra fazer pra ajudar, beleza? Vamos lá. Família, ajuda o seu clã, velho. É muito importante. O que você puder fazer pra ajudar, ajuda, mano. Manda reforço de qualquer jeito que você precisar. De qualquer forma que você precisar. Mas o foco tá aqui, ó, mano. Você viu, meu layout? Meu... Oh. Meu, leo, meu, meu layout. Tu gostou do meu layout? Foi o Vitor que criou, Vitor. Valeu, muito obrigado. Vamos lá, família. Completamos as nossas 4 mil hora... horas, não, pô. Nossa, meu Deus, eu tô bugado hoje. Nossas 4 mil pontuações, mano. Fechei hoje. Ainda faltam 5 dias. Se você conferir aí, ó. Ele começou hoje essa guerra. Deixa eu ligar a musiquinha, que é muito legal a musiquinha, você não acha? Eu acho legal, eu tava sem musiquinha aqui, mas eu liguei a musiquinha pra gente ficar, curtir a musiquinha, ficar aí com a musiquinha Então família, é o seguinte, aqui completei hoje Fernando, o que que você fez que foi very, very, very extremo Pra conseguir é, pontuar tão grande assim essas paradas aqui Família, é muito fácil, velho, pontuar e ajudar o seu time Ó, cada. Cada. A fazer aqui, ó. Cada missãozinha que você pega, ela tem um objetivo. Ó, um exemplo. Ganhe duas extremas em batalha multijogador contra oponentes Liga Lendária. Lógico, se você vê oito, não tem o um lendário, cara. Lendário é muito acima. Vença duas batalhas no multijogador usando feitiço de salto. Então é o seguinte, você precisa ganhar. Pode ser apenas uma estrela, você já pontua. Mano, nesse jogo de clã, você não pode pensar em.. Ai meu Deus, eu não posso perder pontuação isso aquilo, cara. Se você quer ajudar realmente, você batalha aqui, depois você recupera de novo. É assim que funciona, mano. A gente tem que perder pra lucrar depois, beleza? Então é isso, ó. Como você pode ver, eu fiz as minhas 4 horas. O Luiz fez as 4 mil horas dele. Esse Luiz é a conta do William. E a outra aqui também é a conta do Luiz mesmo. Que foi uma conta que ele ajudou o, o William a obter para poder é, entrar no can e jogar e tal. Se ter bastante coisa. Vamos lá. Agora aqui vem as recompensas depois devido à pontuação. Quando acabar aqui os 5 dias, ele vai somar todas as pontuações e a gente tem direito a escolher uma coisa de cada nível aqui. Entendeu? Tipo, o Elixir Negro. Essa essa poção aqui de, de, de raio, sei lá que é de raio, o que que é? Força, poção do poder, tá ligado? Então a gente pode escolher é, em cada fileirinha aqui, depois dos desafios, é o que a gente é, tiver mais preferência. Meu clã tá pontuando aqui, já estamos com 16 mil pontos e o pessoal lá tá. Deixa eu ver se alguém tá fazendo, ó. Tá fazendo uma missão aqui, ó. O mestre simultâneo. O. Deixa eu ver quem é que tá fazendo essa aqui, vai O Vailton. O Rian também tá fazendo. Ó o Pedrinho. E esse daqui também é uma conta do Luiz, mano. Luiz tem umas 50, 50 aqui, pelo amor de Deus. Agora eu... vamos ao que interessa, mano. Sem enrolação, o que que eu fiz, bicho? Eu escolhi as missões que está assim, ó. Multijogador. Eu escolhi as que estavam selecionadas em batalha simultânea. Eu não sei se é porque eu foquei nessa parada. Mas ela apareceu bastante pra mim. E as batalhas simultâneas é o que, família? sua vila secundária qual que é a vantagem de você lutar na vila secundária mano a vila secundária é o seguinte você batalha com ela você não precisa esperar carregar o exército você não você não perde valores você perde troféu porém você consegue batalhar para falar nisso já tô me sentindo incomodado aqui não consigo fazer nada por enquanto eu não vou para o muro ainda não é porém aqui você consegue pontuar mais Pra você ter uma ideia, é, eu fiz duas missões do multijogador aqui, é, que eu tinha que fazer 20 estrelas. Então a cada vez que você luta, você ganha pelo menos uma estrela. É só 20 jogadinhas, depois você pode sair se você quiser. Se você achar que vai dar PT, você fica até o final, tá ligado? E você não vai perder nada a mais além de troféu, mano. Eu tava com 900 troféus, ó. Hoje eu fritei, eu tô com 1.476. Não, tava com 900. Eu tava... É, eu tava com 900 mil, mil troféus, mais ou menos, ó tava. Eu tô com 1.476 agora devido a tudo isso que eu tava fazendo, que eu tava batalhando, que eu tava correndo atrás. E mano, e resultou nisso. Então a dica que eu tenho para você é escolha as batalhas Multijogador simultânea, mano Não no multijogador da principal Aqui que nem a gente tá vendo, que nem aqui, ó. Agora não tem mais, só que tá vendo que ela aparece aqui, ó Multijogador, quando aparece simultâneo Significa que é da vida secundária, então fica atento Porque do meu irmão Apareceu lá que ele tinha que destruir É uma castelo do clã, não era castelo do clã Era uma outra parada lá, e ele tava jogando Na, sec, na primária, e não era Cara, era na secundária, então ele ficou tentando E falou, mano, eu não consigo é, Concluir essa parada Sendo que tá mostrando pra mim que eu tenho que destruir entre em 30 segundos ganhar um, um troféu Uma estrela E ele tava fazendo muito, mano Ele não tava conseguindo, não tava conseguindo aí o Luiz chegou e falou, mas você tá fazendo errado Você tá fazendo na principal, isso é na outra Tá ligado? E aí ele completou Super rápido, pode ver, ó, mano Ele também aqui, ó, fritou comigo ó, 4 mil, tá vendo? Ó, ele já concluiu As horas dele, eu concluí O Luiz também pegou a visão, já concluiu E é isso, família, eu acho que Você quer ajudar, fácil, sem perder é, Tempo fazendo troca ou algo do tipo, jogada simultânea é PT e já era E show e Bible Eu ainda vou mudar aqui, tá ligado, meu layout Beleza? Eu ainda tô no antigo Porque o meu CV ficou pronto hoje Que nem eu falei, mas eu vou upar ele mais um pouquinho Mano, ó, caí muito De, de, de liga Porque eu tive que abaixar Não tava, tava, eu fiz algumas missões Óbvio aqui, e eu não tava conseguindo Concluir, eu tive que reduzir Um pouco, reduzir mais um pouco Eu falei, mano, quer saber, eu vou tirar logo uma parada Uma pontuação monstro, porque depois eu rec recupero E além de recuperar, eu ainda consigo lucrar ainda, ó Porque, ó, tipo, tu pega aqui, ó, tá vendo, ó É, você ganha, ó, depois que você upa ele pra outra liga Você ganha 2.600 de moeda Aí você upa pra outra liga, você upa mais não sei quantas moedas Mano, e assim vai, tá ligado? Então, a, isso ajuda até mesmo a guardar aqui as, os, os bagulhozinhos Bom, mano, eu acho que eu só queria te passar isso mesmo Porque eu fiquei muito contente Que meu clã tá aí a milhão, tá trabalhando, tá, tá ligado? Tentando e é isso que é o que importa Foi o que eu falei lá Gente, vamos tentar Independente se não conseguir O importante é tentar Então é isso, mano Eu acho que ainda tem vaga no clã Se você quer participar, velho Não esquece, vai lá, beleza? Tamo junto Valeu aí Até o próximo vídeo Eu só queria mostrar isso mesmo pra você hoje, beleza? Meu CVzinho tá ficando, ó Vai ficar batata Eu vou trazer depois pra você ver, mano Qual que foi a criação do layout Que me deu aí na mente E que eu fiz, beleza? Tamo junto, família Valeu Até o próximo vídeo, mano Tchau, tchau